Existem aqueles que chamam as pessoas para ir para a igreja, enquanto outros dizem que eles mesmos são a igreja. Nesse vídeo de hoje eu vou discutir com você qual é o significado da palavra igreja e da palavra sinagoga. A maneira mais simples de compreender qual é a diferença entre essas duas palavras é que igreja se refere a pessoas, enquanto que sinagoga se refere a um lugar. Mas quando a gente vai para a etimologia dessas duas palavras, a gente percebe que, na verdade, o significado está além disso. E como você deve saber, a palavra igreja no texto original grego do Novo Testamento significa eclesia. Então eu fiz uma pesquisa no chat GPT para perguntar a ele qual é a origem da palavra eclesia. E a resposta foi assim. A palavra eclesia vem do grego antigo e é composta por duas partes, ek, que significa fora, ou de, e kalem, que significa chamar. Portanto, eclesia literalmente significa chamados para fora. Na Grécia antiga, eclesia era usada para se referir a uma assembleia de cidadãos, que eram convocados para discutir questões políticas e tomar decisões importantes para a cidade-estado. A palavra foi posteriormente adotada pelos primeiros cristãos para se referir à comunidade dos crentes e à igreja como instituição. E como você pode perceber aqui, a palavra igreja que ele se referiu da última vez está com I maiúsculo. Então quando a gente escreve igreja com I maiúsculo, a gente está se referindo a uma instituição. Quando igreja está colocado em minúsculo, quer dizer que ela tem o significado original de pessoas. Mas no texto grego original a gente não percebe essa distinção, porque todo o texto foi escrito com letras maiúsculas. Mas fazendo análise nos textos originais, é claro que igreja nunca se referiu a uma instituição. Esse comportamento de interpretar a igreja como sendo uma grande organização se deu a partir do século III quando, de fato, a Igreja se funde com o Estado por intermédio do Imperador Constantino. Então, originalmente, Igreja se refere a pessoas, não a um lugar. E um questionamento que vem à tona é se essa interpretação original, etimológica, de Igreja como sendo chamados para fora, tem alguma correlação com as coisas que Jesus nos ensinou. E é por isso que hoje eu vou estudar com você o texto de João 10, em que Jesus chama as suas ovelhas para fora dos apriscos. Ou seja, Jesus chama suas ovelhas para fora dos currais, para fora dos sistemas religiosos ou de qualquer sistema desse mundo. E o contexto desse capítulo é posterior ao caso em que aquele cego que tinha sido curado por Jesus testemunha que Jesus tinha o curado, então ele é expulso da sinagoga. Então Jesus diz assim, Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora." Então vamos lá, meu irmão, Jesus está dizendo aqui que existem as ovelhas dele, essas ovelhas de Jesus são capazes de ouvir a voz dele e ir para fora, e o que é interessante aqui é no texto grego aqui também aparece aquele prefixo ek, que existe também em eclesia. E a gente sabe que o pastor das ovelhas na verdade é Jesus, não é algum tipo de líder religioso. Na verdade, as lideranças religiosas representam outros papéis dentro desse texto, vamos dar uma olhada aqui na continuação. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, Em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Então note que aqui Jesus está falando a respeito de um outro personagem, que não entra pela porta, que não passa por Jesus. Esse é o ladrão, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Os pregadores por aí costumam dizer que o ladrão é o diabo, mas note que aqui, aparentemente, esse ladrão é uma pessoa de verdade, que efetivamente pode roubar. E quem é que tem se apropriado das ofertas e dos dízimos das ovelhas nos dias de hoje? Mas a gente pode ir um pouco mais longe, porque esse roubo não é feito simplesmente com relação ao dinheiro, mas, principalmente, a fé dessas ovelhas é roubada roubada no sentido de que a palavra fé significa fidelidade, mas a gente sabe que os rebanhos têm dedicado mais fidelidade às lideranças humanas do que de fato em seguir a Jesus que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Mas se existem os ladrões, também existe o bom pastor. E é por isso que Jesus diz assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E nesse texto a gente percebe um outro personagem que é o mercenário, em que algumas traduções também colocam como empregado. Esse empregado não tem uma responsabilidade pelas ovelhas, tanto que acontece algum tipo de problema e eles fogem. Eu particularmente já presenciei algumas vezes as lideranças religiosas fugirem para outros países, abandonarem simplesmente os grupos que elas ministravam porque tiveram problemas financeiros ou porque o povo não aceitou muito bem elas e essas ovelhas dessas lideranças acabavam se sentindo traídas ou mesmo abandonadas. Mas as ovelhas que reconhecem a voz do pastor não precisam se preocupar com isso porque elas vão ouvir o que Jesus está dizendo para elas e Jesus vai chamá-las para fora desses sistemas religiosos. Alguém poderia questionar, mas de qual sinagoga Jesus está chamando suas ovelhas para fora? Então dá uma olhada aqui, ó. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui a gente percebe que os personagens mais importantes desse texto são as ovelhas chamadas para fora e o pastor que chama suas ovelhas para fora. Agora existem de fato ovelhas que vão ficar do lado de dentro dos sistemas, mas o rebanho de Cristo, que é único, ele se encontra do lado de fora desses sistemas religiosos. Isso mostra pra gente que se existem ovelhas que não são capazes de reconhecer a voz de Jesus e permanecem presas dentro desses apriscos, dentro desses currais, então elas estão divididas, então existem diversos rebanhos. Isso explica porque existem tantas igrejas divididas dentro daquilo que é considerado como cristianismo hoje. Sob um ponto de vista histórico, o cristianismo pode ser considerado como o conjunto desses apriscos, desses locais onde as ovelhas estão reunidas. E nisso eu estou me referindo a sinagogas. E se a gente tem a esperança que essa divisão um dia venha a acabar, então a gente precisa estar prontos para reconhecer a voz do pastor quando ele nos chamar para fora dos sistemas desse mundo. A palavra sinagoga também vem do grego do Novo Testamento, sinagogê. E essa palavra já era usada pelos judeus para se referir ao local de reunião. E é por isso que a gente pode dizer que as sinagogas, na verdade, são os apriscos. Quando alguém diz que vai para a igreja, na verdade está indo para uma sinagoga, assim como os fariseus que se reuniam nas sinagogas lá no primeiro século. Muitas pessoas pensam que esse costume de se reunir em sinagogas estava descrito na Lei de Moisés, mas a gente sabe que Deus nunca orientou o povo dele para se reunir em salões. E é por isso que eu aproveitei para consultar o chat GPT, perguntando para ele quando as sinagogas começaram a ser usadas. Ele disse assim, as sinagogas começaram a ser usadas como locais de culto e reunião da comunidade judaica após a destruição do templo em Jerusalém, pelos romanos em 70 depois de Cristo. Antes disso, os judeus se reuniam no templo de Jerusalém para realizar seus rituais religiosos e as sinagogas não eram tão comuns. E aí eu continuei perguntando para o chat GPT, mas onde surgiram as primeiras sinagogas? E aí observa bem essa resposta. As primeiras sinagogas surgiram na região da Babilônia, atual Iraque, durante o período do exílio babilônico, que durou do século VI a.C. até a conquista da Babilônia pelo Império Persa, em 539 a.C. Durante o exílio, os judeus foram levados para a Babilônia como cativos e ficaram sem acesso ao Templo de Jerusalém, onde se reuniam para realizar seus rituais religiosos. Como forma de manter suas tradições religiosas e culturais, os judeus começaram a se reunir em sinagogas E aqui eu queria chamar a sua atenção pelo fato de que as sinagogas começaram a surgir dentro da Babilônia ou seja, elas fazem parte de uma cultura desse mundo e não da cultura do povo de Deus Talvez você esteja acostumado e goste de se reunir em salões, mas entenda que esse é um hábito babilônico, é um hábito desse mundo, não é um hábito que Deus instituiu para o seu povo. Mas Deus não disse que as sinagogas são desprezíveis. Jesus disse somente que ele vai entrar para dentro delas, para chamar o seu povo para fora. E ali sim, do lado de fora dos sistemas, é que ele vai formar um só povo, um só rebanho. E esse rebanho vai ter somente um pastor, que é Jesus, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. E as ovelhas reconheceram a sua voz e o seguiram. Um dos motivos que me levou a gravar esse vídeo é que sempre aparecem pessoas nos comentários dos vídeos questionando que na verdade a palavra igreja significa assembleia, só que na cabeça dessas pessoas elas ainda estão querendo fazer com que o local de reunião que elas tanto se apegaram seja chamado de igreja. Eu estou aqui para reforçar que esse tipo de ensinamento não procede com aquilo que Jesus ensinou. Se a igreja de Jesus estivesse do lado de dentro dos sistemas religiosos, então Jesus não precisava entrar dentro deles para chamar suas ovelhas para fora. Mas, se mesmo depois desse papo, você ainda tem aquela velha questão sobre onde é o local que deveríamos nos reunir. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!